Portanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Esse texto de 1 Timóteo 6,10 é uma grande verdade das Escrituras Sagradas, porque realmente o amor ao dinheiro... né a interpretação correta é essa, o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si, a espécie, a, a moeda, o físico ali, que é o mal. Mas é o amor a esse poder aquisitivo que é a moeda, que é o dinheiro, que traz os males sobre a terra, a cobiça, a ganância, né? é a vontade de querer ter sempre mais... Esse amor ao dinheiro realmente é a raiz de todos os males. E por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu li esse texto? Porque quando a gente fala que esse sistema falido que aí é está, que são essas denominações, que são é, esses ministérios, entendeu esses templos com CNPJ, que para mim nada, nada mais nada mais nada menos do que é uma empresa onde esses lobos, esses lobos gulosos usam essa empresa para se enriquecer, para ganhar dinheiro, para tosquear a lã das ovelhas e também até o dos bodes, apesar de que os bodes gostam né, de ser tosqueado. Mas as ovelhas também desapercebidas, caem no meio também, infelizmente também sustentam, né? eu queria usar uma palavra aqui, mas não vou usar, mas sustentam esses gananciosos, para não dizer uma palavra mais pesada. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando a gente fala que, dessa verdade, de que esse sistema religioso que, religioso que está, com essas congregações, esses templos luxuosos, não são os templos luxuosos, tem até templos menores, que a visão dos líderes religiosos é ganhar dinheiro. Esses salários absurdos, né? Esses líderes religiosos que andam de carro importado para cima e para baixo, na minha cidade pequena aqui mesmo já tem isso há muito tempo e vai ter e vai ser assim até a volta do nosso mestre, até a volta do nosso messias, porque o mundo, né, jaz na iniquidade, jaz no pecado, jaz no maligno. E por aumentar a iniquidade, o amor de mundo vai se esfriar. E o amor se esfriando, entendeu? E o aumento do amor ao dinheiro, a ganância, que lá vai destruindo esse mundo aos poucos. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque não escapa, é difícil escapar algum líder religioso que não está visando dinheiro nessas congregações, nessa podridão toda que está o meio religioso hoje. É, quem acompanha meu canal aí há algum tempo sabe que eu aprecio muito os vídeos do pastor, pastor Paulo Porque ele fala a verdade nua e crua aí sem medo de bater com força em cima dos falsos profetas Da teologia da prosperidade, de, de todas essas heresias que a gente vê aí e quem acompanha meu canal aí, meu canal não é grande, é pequeno, mas quem acompanha vê aí que eu coloco alguns vídeos dele, coloco pedaços de vídeo dele, até misturado com, com mensagens minhas também, porque são verdades pregadas ali que eu concordo, apesar de eu não concordar com tudo que ele faz, com tudo que ele fala teologicamente. Mas o que me surpreendeu agora, nos últimos tempos, e isso já vem rolando há alguns meses, agora eu resolvi fazer esse vídeo, é que agora esses lobos gananciosos estão cobrando direitos autorais em cima das mensagens pregadas no YouTube, é um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Paulo diz assim, eu não sou como esses que, mercande... que, merc... é... que vendem, que mercandejam o evangelho. Ou seja, vende a palavra de Deus. Ora, eu penso da seguinte forma, se você prega a mensagem e ela vem do alto, vem do Altíssimo, vem do Criador de todas as coisas e é uma mensagem que deve ser espalhada pelo mundo para a salvação de muitos, não de todos, mas de muitos, dos né, escolhidos, isso não deve ser vendido, isso deve ser propagado com todas as forças, com todos os meios possíveis. Se eu pregar uma mensagem, alguém utilizar essa mensagem, um vídeo meu em qualquer outro lugar, como já usaram, eu, te, eu conheço alguns canais que já pegaram vídeos meus aqui, colocou no canal deles, eu não vou cobrar direito autoral de forma nenhuma, porque eu quero que aquela mensagem se espalhe até os confins da terra, para que as pessoas vejam, escutem a palavra de Deus. Eu não vou cobrar direitos autorais disso. Eu acho um absurdo cobrar direitos autorais sobre hinos, mensagens, e isso está acontecendo hoje. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no meu canal, alguns vídeos de um a um estão sendo restringidos, desmonetizado, porque esses líderes religiosos estão cobrando direitos autorais em cima dos seus vídeos. É um absurdo. E o que me deixou pasmo, o que me deixou atônito, de boca aberta, que o pastor Paulo Júnior, da forma que ele bate... Com todas as forças que ele tem em cima dos falsos profetas, ele fala nome e eu, eu concordo com ele que Jesus fez isso. Os apóstolos fizeram isso, os discípulos, todos os profetas davam nome aos bois sim. Esse mimimi aí, gospel, de que não pode falar nome, que não pode citar, que não pode apontar. Isso é um mimimi, isso é uma, é uma interpretação muito errada daquela palavra que diz, não julgueis para não ser julgado. Quem usa essa palavra para poder se esconder e, e não ter, Porque não tem coragem de pregar a verdade É porque não, não conhece o contexto correto Interpretação correta da palavra Mas não é isso que eu quero dizer agora Eu quero dizer que eu, eu acho um absurdo Que agora até mesmo o Paulo Júnior Está cobrando direitos autorais nos seus vídeos Meu Deus Você que acompanha meu canal há algum tempo aí Não sei se você já percebeu Alguns vídeos estão saindo Eu já comecei a excluir alguns vídeos que foram desmonetizados, que foram é, recolhidos por direitos autorais, eu comecei a tirar alguns, já tem vários tirados já, dele, é, é, é, trechos, é, vídeos completos, vídeo, trechos de vídeos que eu coloquei lá, com mensagem que eu, que eu penso assim, que se a mensagem é verdade, eu, eu examino ela pela palavra e vejo diante da Bíblia que é verdade, eu vou publicar também, eu vou compartilhar também. Porque, como disse o apóstolo Paulo, o que importa é que o Messias seja pregado. Importa que ele seja pregado, a verdade é essa. Agora, cobrar direitos autorais sobre a palavra de Deus, em cima de mensagens. Um dia desse, um inscrito escreveu num é, é, um comentário embaixo do, dos meus vídeos. Nossa, que parava, palavra maravilhosa. Eu vou copiar, que eu, vou, eu vou pregar essa mensagem também. Eu falei amém. Que Deus te dê sabedoria para pregar até melhor do que, eu, do que eu consegui fazer aqui. Agora eu vou cobrar direitos autorais sobre a palavra de Deus. É um absurdo. É um absurdo. Hoje o amor é o dinheiro, está sendo a raiz de todos os males. A palavra está se cumprindo. Os lobos, a, a, a máscara dos lobos estão, está caindo, entendeu? Não é porque uma pessoa prega a verdade que ele não deixa de ser um falso profeta. Eu não sei se você vai entender isso que eu estou dizendo, mas tem pessoas pregando a verdade e é falso profeta. Escondendo atrás de uma pele de lobo, mas atrás de uma pele de ovelha, mas é lobo. É lobo guloso. Se você tem algum canal no YouTube e está acontecendo isso com você, estão cobrando direitos autorais de alguma mensagem que você, de algum vídeo que você copiou, de uma palavra de Deus, escreva aí nos comentários para mim ficar sabendo também, porque eu, eu acho que isso está acontecendo com mais algumas outras pessoas. E se alguém está achando que eu estou falando de mentira, escreva aí nos comentários que o próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou gravar mostrando. Eu vou abrir lá o, o, o, o meu YouTube estúdio e vou mostrar todos os vídeos que foram cobrados de mim direitos autorais vídeos da pregação da palavra quando eu vi que aquela cobrança de direitos autorais eu até pensei que era era que era sobre algum um áudio de, de um, um áudio de um de uma música entendeu de um de um fundo musical mas não é da é da é do vídeo é da mensagem é um absurdo, é um absurdo cobrar direitos autorais da palavra de Deus. Como que você vai cobrar direitos autorais da palavra de Deus se a palavra de Deus não é autoria sua? O autor da palavra de Deus é o Espírito Santo que encheu o homem de Deus para escrevê-la. Então o autor da palavra de Deus é o próprio Deus. E se alguém tem que cobrar alguma coisa é ele não o homem. Amém? É isso que eu queria dizer, que o Criador te abençoe e até a próxima.